Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre os cinco sinais físicos da atração. Esse vídeo é muito legal porque tu pode aplicar tanto para saber se aquela pessoa hein, que tu tá afim assim, que tu gosta, se aquela pessoa tá afim de ti também, para tu prestar atenção nesses indícios que eu vou falar, ou para saber se tu tá afim mesmo, se tu gosta mesmo daquela pessoa. Eu vejo muita gente me mandando perguntinhas lá no Instagram, inclusive, se você não me segue, segue lá, pode falar comigo por. Direct, é você falando muito, tipo, ai Tata, eu tô sentindo alguma coisa, mas eu não sei bem o que, que é pela pessoa. Então esse vídeo vai te ajudar também. E vem comigo e vamos para os indícios. O primeiro indício, você já sabe, eu tenho certeza, que é o coração acelera, e acelera, e às vezes acelera mais um pouco. Na verdade, a culpa não é do coração, a culpa é do cérebro. Como assim? Pra... Cara, quando tu vê alguém que tu tá apaixonado, o cérebro começa a liberar noroadrenalina. Mas o ah, que, que é noroadrenalina, Tata? Tá, tá. Aqui nessa fonte, que vai estar aqui na descrição, diz: Este neurotransmissor estimula a nossa tomada de decisões, possivelmente para conversar com a pessoa certa. Enquanto isso, nosso coraçãozinho, que é viciado em adrenalina, ele adora! Ele acelera mais rapidamente para bombear mais sangue pro corpo e rolar mais liberação de adrenalina. Entendeu? Tá culpa não é. Do teu coração, a culpa é da tua cabeça, mal que louco. Outro sinal que eu acho que você também já conhece muito bem são as mãos suadas. Quando que a gente fica com as mãos suadas? Quando a gente tá nervoso, né? Então tem muito a ver com o coração acelerado. O coração acelera, o cérebro ativa a liberação de adrenalina. Aí o coração bate mais forte e faz circular mais sangue, e aí tudo contribui pro teu corpo ver que tu tá num estado de nervos, literalmente, e aí tua mão. Mão começa a suar normal. Observe na mãozinha do crush quando estiver falando com ele. Da próxima vez, tiver uma mão bem sequinha assim ele não esteja tão nervoso em te ver, né? Pode ser, pode ser. O terceiro sinal é o tom de voz. Por muitos anos, pesquisadores diziam que homens com a voz mais grave eram mais atraentes para as mulheres. Mas os últimos estudos dizem que não, que não tem nada a ver, que cada mulher prefere algum tom de voz e eu acredito nisso com toda a certeza do mundo, sabe? Por quê? Segundo o que eu já estudei, o que eu já aprendi o que eu sei dessa vida na área de relacionamento, tá tudo muito ligado às tuas crenças. Então, às vezes um tom de voz muito grave, te remete a alguém muito chato, alguém muito brabo, alguma coisa assim. Então não é tão bom. Às vezes uma voz mais... Suave ou até mesmo aguda pode ativar coisinhas no seu cérebro que remete a pessoas legais ou alguém muito carinhoso, ou alguém que seja legal para tu te relacionar, de acordo com as tuas crenças, enfim. Então, não, voz grave para homem não tem nada a ver com ser mais atraente para as mulheres, apesar da maioria das pessoas pensarem assim. Assim como voz muito fina para mulher não tem nada a ver esse negócio que mulheres de voz grave podem ser pouco atraentes. É mentira também, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar dos homens. Tem tudo a ver com as crenças na cabeça. Mas eu tenho uma coisa muito interessante a respeito da voz que eu queria falar pra vocês, que é o seguinte. Tem um estudo recente que diz que nós mulheres, quando estamos perto de alguém que a gente tá apaixonado, ou que a gente tá interessada, a gente tende a deixar a voz um pouquinho mais aguda. Eu não sei porquê, mas rolou esse estudo com várias mulheres e quando elas estavam perto das pessoas que elas eram apaixonadas, elas davam uma agudada, elas subiam um um pouquinho o tom da voz, então tu tá ali, né? Na conversa e a mina tá falando com todo mundo num tom bem normal. Aí quando ela vai falar contigo, ela dá aquela subidinha no tom. Eu ia ficar bem esperto, hein? Bem esperto. Que você mulher, não dê bandeira, cara. Quando tu vê que tu tá subindo o tom, pensei, epa, se controla, amiga, calma, calma. Dá para falar para amiga também, né, amiga? Ah, subiu muito tom, tá dando muita bandeira que tá apaixonada. Ih! Tá dando bandeira. Aí controla tua amiga aí, controla tua própria voz e fica de olho. Fica de olho na crush aí. O quarto sinal são pupilas dilatadas. Esse sinal é muito legal, né? Muito legal. Quando tu tá assim, conversando com a pessoa, se tu tiver a oportunidade de chegar mais pertinho dela, hum, que tal? Hum, chega bem pertinho e dá uma olhadinha na pupila. Olhar no fundo do olho já é bom demais, né? Já é um ótimo começo. Então se tu olhar e perceber que a pessoa tá com a pupila dilatada, hum bom hein muito bom assim disse é muito bom então fica de olho nisso e o quinto e último sinal que aquela pessoa pode sim estar interessada apaixonada por você é o espelhamento das ações tem um vídeo muito legal que fala sobre isso fala sobre PNL programação neurolinguística esse vídeo é muito massa sério recomendo muito vale muito a pena vocês assistirem tá aqui Parece um vídeo chato para gravação da linguagem, mas não, é muito massa. Assista. Eu falo um pouquinho sobre isso nele, mas tanto aqui que espelhamento das ações. É aquela coisa. A pessoa tá mexendo no cabelo, tu mexe também. A pessoa cruzou o braço, tu cruza também. A pessoa descruzou o braço, tu descruza também. A pessoa tá tipo assim, Sei lá mexendo em alguma coisa e tudo tá no rosto e tudo mexe também então isso cria para o nosso cérebro uma identificação não só na hora da conquista tá quando tu tá conversando com alguém ou quando tu vai uma entrevista de emprego por exemplo que tu quer passar confiança para a pessoa tenta fazer isso ativa é o cérebro da pessoa a passar confiança para ti então quando a gente está apaixonado o negócio vai meio que automático entendeu o nosso cérebro ele sabe como ser esperto ele sabe como funcionar e ele vê que a pessoa tá. De tal jeito, e a gente acaba espelhando isso, cara. Sem querer. Essa troca de linguagem, ela vai acontecendo não só na hora da paixão ali. Dizem que pessoas que se relacionam por muitos anos elas acabam pegando as mesmas manias físicas, o mesmo jeito de mexer no cabelo, o mesmo jeito de se portar e tudo mais. Assim como aquela teoria que eu não sei se vocês já ouviram: que casais que ficam juntos por muito tempo eles vão ficando mais parecidos. Vocês já ouviram isso? É uma teoria de vó também dizer que, ah, minha filha olha você é parecido, parecido fisicamente vai casar e vai dar casamento já viu, já viu como eles são, são parecidos Vocês já ouviram essa história aí de que casais que são parecidos vai casar vai dar casamento então tem um fundo de verdade sobre isso tudo então se eu fosse você e tá aí né procurando alguém para ter um relacionamento longo e duradouro quem sabe não procura alguém que é mais parecido contigo? Hum? Quem sabe tu tá afim daquela pessoa que eu tenho a ver se não é bem o caminho? Fiz um vídeo sobre isso esses dias, então tá no card aqui em cima. Ah, antes que eu me esqueça, deixa eu perguntar: você já baixou meu app, cara? Já baixou pra receber conselhos, dicas de como lidar, como conquistar, como terminar, como chegar, como beijar, com tudo? Eu desenvolvi um aplicativo pra te ajudar nisso, tenho certeza que você vai curtir. É grátis, tá aqui na descrição o link. Então é só clicar no primeiro link da descrição, baixar e depois é lá no meu Instagram e contar, Beleza? Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, você vai gostar desse aqui. Não esquece de ver outros vídeos nessa playlist. Não esquece também de se inscrever no canal clicando na minha cabecinha. Um beijo, tchau!